Você sabia que a Câmara Municipal cuida da história do nosso município? Sim, criado no ano de 2008, Instituto Memória preserva a história de Primavera do Leste através de jornais, objetos, revistas, documentos, fatos, filmagens, fotos... Além de arquivos físicos, a atual gestão está modernizando o acervo, digitalizando todos os documentos disponíveis e promovendo o acesso no site memoria.primaveradoleste.mt.leg.br Você é nosso convidado. Venha fazer uma visita. Horário de funcionamento das 7 às 13 horas.